Oi gente, meu nome é Gustavo. Eu sou aqui de São Paulo. Sou pastor, sou músico e estou muito feliz de estar participando desses quatro dias do um speech de inglês aqui, aprendendo mais sobre a língua inglesa, totalmente imersivo. E de fato uh, acredito que vou voltar para minha rotina de uma forma diferente e com o desejo de continuar estudar e desenvolvendo tudo que eu aprendi nesses dias. Além da, com da conexão com os professores com as pessoas que estão participando, a, a forma, o método, o jeito que é ensinado, o jeito que é explicado, de fato, trouxe algo novo para minha vida e para o meu entendimento. Está me fazendo bem e eu acredito que eu acertei demais em fazer parte desses quatro dias.